Salve, salve você que nos acompanha pelas redes sociais do Rio Maframix, Facebook, Instagram, WhatsApp, nossa web, rádio, YouTube. Olha só, seja muito bem-vindo. Hoje tem um assunto importante para nossa cidade, para a democracia, para cuidar dos nossos menores. Está iniciando aí as eleições, né? o processo que vai eleger os cinco novos conselheiros tutelares de Rio Negro e que terão mandato do. De, do ano de 2024 até o ano 2027 e para tratar sobre esses assuntos vamos conversar com a secretária de assistência social a senhora Eliane Valério Pereira e o presidente da comissão que é o Gerson Aide secretária acho que é um momento importante as pessoas souberem que está à disposição para quem quer fazer um trabalho exemplar esse é o momento de se inscrever com certeza, bom dia, Toclas. Bom dia a todos que acompanham a Rio Mafra Mix. É um momento muito importante para o município, diria que para a Secretaria de Assistência mais ainda, uma vez que os conselheiros tutelares estão vinculados à nossa pasta, assim como os conselhos, né? o CMDK, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles ficam é, vinculados, embora autônomos, né? toda a estrutura de funcionamento é dada pela Secretaria de Assistência tanto do consel dos conselhos geral, o CMDK, quanto do Conselho Tutelar, né? Então é um momento importante em que estaremos renovando essa equipe que presta esse serviço aos munícipes em 2024 e temos aí todo um processo eleitoral, né? Com uma comissão é, nomeada recentemente que vai estar tá acompanhando todo o processo e está aqui o nosso presidente que vai estar detalhando um pouquinho mais sobre o assunto Gerson, inscrição prazo, como que funciona, qual que é a programação desse momento? Seja bem-vindo Bom dia, Douglas. Bom dia aos internautas. É, voltamos, né? Nós já estivemos aqui em 2019, nesse processo da eleição. O Rio Mafamix foi um parceiro na divulgação, e hoje é o primeiro dia das inscrições que vão até o dia 5 de maio. Está lá no site da Prefeitura. Ele é totalmente online, ah, para as pessoas que quiserem se inscrever. E temos a possibilidade daquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade de se inscrever, lá no, no, no Centro de Convivência Henrique Vite, no bairro Alto. Está lá o, o, o Cleito, está lá responsável, está no site até o telefone, para que dê as maiores informações e oriente, é, hoje a prefeitura vive um momento que tudo o que a gente faz é online. Mas nós sabemos também que tem aquelas pessoas que têm dificuldade em trabalhar com, com, com a internet e tem alguém lá para dar orientação. Então, de hoje até o dia 5 de maio, as inscrições no site da prefeitura ou presencialmente lá no centro é, Henrique Vitti, no bairro Alto, com o Cleito. Gerson, da eleição, do, do dia da inscrição, começa hoje, como você falou, até o dia da eleição, quais são as etapas, os processos que vão definir aí os novos conselheiros? Então, a primeira etapa agora é inscrições, onde tem os requisitos, que é ser maior de 21 anos de idade, é ensino médio, é, não tem nenhum tipo de antecedentes criminais, conduta ilibada, é, essa é a primeira etapa de inscrições. Feita a inscrição, a comissão vai sentar, vai avaliar e ver... Toda essa documentação, Feita, passada a primeira documentação, a gente vai ter a, a, uma capacitação de 16 horas, que vai ser no mês de junho, dia 3 de junho e dia 17 de junho. Vai ser essas duas datas, é, dois sábados, se não me engano, na da secretária, até para facilitar as pessoas que queiram trabalhar. Essa é a segunda etapa, que é obrigatório 75% das pessoas, ela, é, 75% de frequência. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a prova escrita, onde as pessoas vão é, fazer participar de uma prova de 20 questões, onde elas têm que acertar 50% dessas questões. Passado essa terceira etapa, nós vamos propriamente para a eleição. Tá? A eleição, por voto é, secreto, universal, no mesmo os modos da eleição municipal ou da eleição nacional, as pessoas vão... É, a gente está agora é, verificando inicialmente a gente vai fazer esse processo da eleição lá na escola municipal Ricardo Nento tendo a possibilidade de ter mais locais é, através da urna eletrônica, o tribunal regional eleitoral já disponibilizou isso para a, a, a pra gente estar tá trabalhando e a gente talvez faça lá no Matias, na escola Matias que é do outro lado da BR para a gente ter um espaço melhor que a população possa ir lá e participar depois da prova é, escrita, as pessoas vão fazer a campanha, como é, divulgação do, da, da, das suas plataformas, que é, nada mais é, a defesa intransigente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, já teve várias atualizações é, no decorrer do, desses anos, de 30 e poucos anos, já teve e, 33 anos, não é? faz agora em julho, teve várias atualizações, então qual que é o papel do, desses candidatos? A defesa e a divulgação do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gerson, é, eu sei que as pessoas que estão assistindo a gente têm uma dúvida, qual que é a função do conselheiro tutelar, geralmente no povão ali há uma dúvida, né? chama o conselho para assustar a criança, ou a criança chama para assustar os pais, qual é de fato a função do conselheiro tutelar? Eles são os representantes da sociedade, enquanto o Estado, os pais, é, violam o direito das crianças. Por exemplo, criança não vai para a escola porque o pai ou a mãe não encaminha. Então, denuncia seu Conselho Tutelar, que vai chamar esses pais e responsabilizar eles para que esses pais é, encaminhem os filhos para a escola. É, criança trabalhando em situações insalubres ou que não estejam de acordo com a legislação. O papel do Conselho tutelar, encaminhar essas crianças para a escola, tirar dessa situação e, conforme a situação, caso a caso, é encaminhamento, inclusive, ao Ministério Público para Providências Judiciais, que é assim. Então, o papel efetivo do Conselho Tutelar está lá no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, que são as atribuições, basicamente é tirar as crianças que estão em situações de risco ou de vulnerabilidade social e ajudar os pais a é sair dessa situação e dar um caminhamento a bom termo. Nem sempre isso acontece, certo? Porque às vezes eu, a expressão que se usa às vezes às vezes fica se assim, é, enxugando o gelo. Mas é o papel nosso enquanto sociedade é tratar que as nossas crianças estejam estudando, que tenham direito à saúde, que tenham um médico em casa, em casa, no posto de saúde, que sejam atendidos. É, é este o papel nosso. Enquanto o Conselho tutelar eles vão estar, tá, é, tem um termo lá que é zelar pelos direitos da criança e da adolescência. Basicamente, em linhas gerais, é, na ausência do Estado, na ausência dos seus responsáveis, o Conselho tutelar assume este papel de dar os encaminhamentos necessários, porque aquela criança é, é, cresça e um ambiente saudável e salutar que a sociedade, a gente... É no, tem um futuro digno. Gerson, é, você foi conselheiro tutelar, já passou por esse processo, e como você falou, é zelar por, uma, por crianças que estão em viabilidade, que estão precisando de ajuda, e o papel do profissional nesse momento faz a diferença em uma vida. Sim, com certeza. Veja, você pega uma criança, e eu já tive é, lá na década, lá em, tá, falar em década, né, longe, né? <risos> lá em, No ano de 2000 a 2003, eu fui conselheiro tutelar, e eu sempre digo assim, hoje os meios de comunicações e a comunicação hoje a, ainda está tudo mais rápido. Quando chega uma denúncia, o conselho tem meios e você tem como chegar no conselho. Mas se você voltar a alguns rincãos, inclusive da nossa cidade, ainda as pessoas não têm internet ainda. Tem coisas às vezes e no recanto do lar, no, quando as paredes se fecham, a porta se fecha, ninguém sabe o que acontece dentro de uma casa. Aí vai o papel da sociedade, ah. Tá? O professor na escola, quando detecta algum tipo de, de violência, de dar um encaminhamento ao conselho tutelar. É? E lembre-se, o conselho tutelar você não precisa se identificar. É? é preservado o anonimato, certo? Então, eu acho que se cada um souber um dia que tem uma criança sendo violada em algum direito, é? às vezes, na dúvida, eu sempre costumo dizer, na dúvida, denuncie que daí os profissionais que estão lá vão avaliar se aquilo é o caso ou não de uma denúncia uma, é, apurar tá? e responsabilizar quem tiver que responsabilizar. É, uma sociedade nossa hoje, que a gente vive a, a, é, o cuidado, que hoje nós temos muita notícia falsa, é, nas redes sociais especialmente, então o papel do Conselho é nesse sentido. Às vezes, ir lá, ele vai ter meios, tem condições, e se for o caso, até o uso da força policial para é, tirar essa criança e esse adolescente da situação de risco. E lembrando sempre também, eu sempre digo o seguinte, a gente fala bastante de direito, mas para cada direito existe um dever. Certo? A nossa sociedade ainda, é, apesar dos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda desconhece muito dos seus 267 artigos que o Estatuto tem. Tá? E, muitas vezes, a gente tem que estar desmistificando o, o o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gerson, obrigado pelas suas considerações e seja bem-vindo sempre. Colocamos à disposição o Ramal Framigse é para ajudar nessas eleições. E a gente convida a população rio-negrense, lembrando que nos nossos vizinhos municípios também está ocorrendo a eleição, porque é uma eleição unificada a nível de Brasil, dia 1 de outubro. A gente convida aos rio-negrenses aqui que procurem que acharem que têm condições de se candidatar. A gente convida a todos para que participem deste processo. E, como você disse no início, é a democracia que vence. Muito bem, obrigado, secretária, também. Lembrando que a sua pasta, uma pasta né, assistente, social é uma pasta de uma importância gigante no município e a população também que precisar de ajuda, uma assistência social pode procurar quais são os caminhos para chegar até a Secretaria. É, sem dúvida, né? Nós estamos falando do Conselho Tutelar, que é um dos, dos equipamentos, digamos assim, de, de proteção da criança e do adolescente, é, mas depende da situação, né? Se forem outras denúncias também, se forem relacionadas à criança e adolescente, nós temos o nosso CREAS, né, que também faz averigações e também recebe denúncias, e aí trabalha de forma articulada com o Conselho Tutelar, assim como denúncias de negligências e até também de violência contra o idoso. Né? O nosso CREAS tem esse papel, assim como todos os CREAS dos municípios. Em se tratando de benefícios eventuais e de fortalecimento de vínculos, é, que seria mais uma parte preventiva, nós temos o nosso CRAS na Vila São Judas Tadeu, e nessa questão de benefícios eventuais, principalmente com a atual crise, a gente tem uma demanda bastante grande por solicitação de cestas básicas e outros benefícios, né? roupas, auxílio funeral, enfim. Então, também tem esse atendimento no CRAS, temos no Centro de Convivência Henrique Vito no Bairro Alto. E aqui, no Antigo Foro, né, a gente mantém uma equipe ali mais central, que também faz todo esse aporte mais preventivo e de concessão de benefícios eventuais. Então, a gente também está à disposição da população nesses outros serviços. É sempre que necessário. Tá certo, obrigada Gerson, obrigada secretária. Olha, a gente volta a qualquer momento com muito mais informação, mas lembrando você que na descrição desse vídeo tem uma reportagem completa com todas essas informações. Você quer saber mais detalhes, pode ler inclusive o link para você fazer as suas inscrições. É, lembrando que essa eleição vai definir cinco novos conselheiros é, para o ano de 2024 ao 2027, como o Gerson também citou, é, uma, é unificado isso a nível Brasil, tudo que foi falado aqui em tese serve para todos os municípios do Brasil, então eu acredito que se você é de uma outra cidade que nos acompanha, vai funcionar basicamente igual. No Rio Mafra Mix você vai encontrar quatro reportagens, uma falando sobre Rio Negro, foi a primeira publicada, depois Campo do Tenente, Itaiópolis e Mafra. Então, se você é uma dessas cidades, você pode procurar no site essas informações. Para mais informações como essa, continue ligado com a gente. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.